no versículo 38 ao 39, onde a palavra do Senhor diz assim, Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novos ou novas, e ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, ou seja, prefere o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. No livro de Lucas, capítulo 23, no versículo 36, a palavra do Senhor diz assim, os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Os soldados, quando crucificaram Jesus na cruz, aproximando-se de Jesus, zombavam dele, de Jesus, e então ofereceram-lhe vinagre. Vinagre, é azedo, vinagre é como um vinho velho o que é que isto significa espiritualmente, o que é que nós devemos reter ou é, tentar descobrir o que está escondido por detrás destas letras, desta passagem bíblica de forma literal, mas Deus quer que a gente entenda o significado dela de forma espiritual para aplicarmos em nossas vidas. O vinho é usado de várias maneiras na Bíblia. Existem predominantemente três tipos de vinho na Bíblia. A Bíblia fala primeiro do vinho velho, segundo do vinho novo e terceiro do vinho azedo. Cada um desses vinhos tem seu próprio significado espiritual interno em nossas vidas. Nós devemos buscar a direção do Espírito Santo para entendermos o que é que significa, o que é que quer dizer o vinho velho, o novo e o azedo. O vinho novo representa a palavra revelada de Cristo, ou seja, a palavra que revela Cristo dentro de você, meu irmão e minha irmã. A palavra que revela o amor de Deus, a palavra que revela a nova aliança da graça, a palavra que revela a justiça de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. O vinho velho representa a palavra... Escrita, mas sem discernimento espiritual, ou seja, a interpretação, a interpretação da Bíblia, da palavra eh, da Bíblia, eh, de forma literal, na letra mesmo. E Paulo diz que a letra mata a interpretação espiritual, eh, a interpretação literal da palavra de Deus, ela mata, mata a tua fé, mata a tua esperança. Uh, mata a tua vontade né, de viver de acordo com a palavra de Deus porque você não vai entender nada nós precisamos do vinho novo a nova forma de interpretar a palavra de Deus que é através do Espírito Santo é a interpretação espiritual que revela o amor a justiça e a palavra de Deus, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo as pessoas não aceitam e nem preferem uh, receber a palavra da verdade de Cristo se estiverem cheias do conhecimento mundano, baseado em palavras escritas. Eles entendem até a história da Bíblia. Davi pegou cinco pedras, matou Golias. Golias era um homem grande, era um gigante. Isso é tudo de forma literal. Qual é a história? Qual é o significado espiritual por detrás dessa batalha, deste evento entre Davi e Golias? A Bíblia dá os detalhes. Cinco pedras, cinco pedras. Os cinco sentidos da pessoa, cinco pedras, pedras. O que é que significa uh, o número cinco na Bíblia? É, é a revelação da graça. Cinco também pode ser aplicado para os cinco sentidos da nossa carne. E as pedras, ou oh, pedra? Ele pegou cinco pedras. Pedras, o que é que significa? O que é que representa na palavra de Deus? Pedra é, é, é a verdade de Deus, né? Sobre esta rocha sobre esta verdade da palavra de Deus. Eu edificarei a minha igreja. Jesus disse isso para Pedro. Então, pedra é a verdade de Deus. os cinco é a graça. Cinco também são os cinco sentidos. Nós temos que calar os cinco sentidos da nossa carne para ouvirmos a verdade de Deus. Se nós não calarmos os cinco sentidos da nossa carne, nós não conseguiremos ouvir Deus. Deus fala numa voz mansa, baixinha, e suave. Nós precisamos calar essas vozes né, da nossa carne que apelam às coisas materiais só, para ouvirmos o Espírito de Deus. Mas vamos lá. A palavra da verdade de Cristo, se estiverem cheias do conhecimento baseado em palavras escritas, que é a interpretação literal, elas então não terão condições de receber o vinho novo, por conta Desta, de estarem cheios né, do conhecimento, eles conhecem a história conhecem o ano em que isto aconteceu eles enquadram o sentido político social daquela época mas não tem a revelação espiritual da, da, da palavra elas, elas, elas rejeitam isso é o que Jesus está aqui a dizer no livro de Lucas pelo contrário o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas e ninguém depois de beber o vinho velho que é a interpretação literal, conhecimento teológico, vai preferir, então, a revelação espiritual, que é o novo vinho. Pois diz, o vinho velho é melhor. Ele diz que o conhecimento histórico, teológico e social, político da palavra é melhor do que a revelação espiritual de Deus. E é aí onde se perde? Porque a vida está na revelação espiritual. Jesus disse, vocês procuram, procuram nas escrituras, é, buscar a vida eterna nela, mas vocês não encontram, porque porque vocês não querem vir a mim, ou seja, não querem vir a palavra, Jesus é a palavra de Deus, não querem vir a palavra de Deus, a palavra revelada. Não, mas eu conheço a palavra, não, conheço de forma literal. Jesus disse, eu sou a, eu sou a vida eterna. Então, a vida eterna está na palavra revelada, o vinho novo, e não na palavra literal. A palavra literal esconde a verdade, de Deus, que é a revelação espiritual por baixo dela. O vinho velho, que é o conhecimento mundano da palavra, eh, ela atrapalha né, de nós recebermos ou ou buscarmos entender a, a revelação espiritual eh, da palavra de Deus. O vinho velho é a representação literal da palavra escrita. É o ensino eh, de eventos baseados na Bíblia, as descrições figurativas da palavra escrita da Bíblia são históricas até que o significado interno e espiritual de Cristo seja nos revelado. Hebreus capítulo 9. Se leres o livro de Hebreus no capítulo 9, vais entender. O vinho azedo representa o vinho velho que foi misturado com o conhecimento mundano. O vinho azedo é o conhecimento literal da palavra de Deus misturado com o, uh, o tradicionalismo, a tradição, a tradição diz isso, o costume diz isso, uh, a superstição diz isso. Fizemos isso naquele ano e deu certo. Vamos fazer de novo. Vamos. Então a gente pega essa fórmula com a palavra de deus mistura e seu é vinho azedo. É o que queriam oferecer a Jesus lá na cruz quando ele pediu água disse que tinha sede. E os soldados romanos pegaram o vinagre azedo e colocaram na boca de Jesus. Nos lábios de Jesus. É a palavra, palavra misturada, é Bíblia misturada com conhecimentos do mundo, com a tradição, com, com o conhecimento do homem, que não tem nada a ver com Deus. As pessoas ensinam factos bíblicos, históricos, como se estivessem presentes, em primeira mão na história apresentada. Eles apresentam a história bíblica, Sansão, Dalila, Davi, Golias, como se eles estivessem presentes lá quando aconteceu isso. Eles até apresentam bem, eles enquadram né, o, o termo, o, o, enquadram o, a, o, o enquadram, enquadram tudo politicamente, social, né, é, tudo, mas eles falham em revelar o espírito, a verdade espiritual por detrás dessa história. Nós precisamos é ver a verdade espiritual por trás dessa história. Não estou a dizer que o histórico não é bom, sabermos que o literal não é bom. Nós também só conseguimos ser, ou seja, Deus só nos revela o espiritual se nós primeiro conhecermos o literal. Nós precisamos ir para a Bíblia, buscarmos... Eh, Plantar a palavra de Deus no nosso coração de forma literal e o Espírito Santo que já está dentro de nós, então ele pega essa palavra literal que foi plantada em nosso coração, ele pega e traduz no espiritual, ele traz à nossa mente a verdade espiritual. Lembra que Jesus disse, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ué, ele já não tinha uma verdade? Não, ele não tinha a verdade revelada. Nós precisamos, a palavra literal, nós precisamos ler a Bíblia, plantar ela no nosso coração, que é o que Davi disse, né? Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando plantamos a palavra de Deus em nosso coração, o Espírito Santo que está dentro de nós agora tem substância espiritual para traduzir, para trazer luz, para trazer a verdade daquela palavra literal plantada em nosso coração. Esse é o nosso papel. Nós devemos fazer isso todos os dias, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. João Capítulo 39, João Capítulo 5 desculpa Versículo 39 ao Versículo 40 diz assim vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ponto. e se as escrituras que ah, e são as escrituras que testemunham a meu respeito contudo vocês não querem vir a mim o vinho novo a revelação espiritual da verdade de Cristo para terem vida para terem vida eterna nós precisamos ter temos, nós precisamos ir no profundo na revelação eh, espiritual da palavra e não na revelação ou seja não na, nas escrituras na palavra na palavra escrita e, e, e de forma literal, na letra, não. Ela não traz vida para ti. Ela traz conhecimento histórico, político, social, mas não vai traduzir em vida para tua vida. Mas quando você bebe do vinho novo, que é a revelação espiritual de Cristo, a verdade de Deus apresentada a nós, então você recebe a vida eterna, você recebe a alegria. A tua alma salta de alegria, a tua alma ela ela ela ela ela ela, ela, ela salta de júbilo, né? de alegria por conta dessa revelação que traduz se em vida dentro de ti. Há pessoas que estudam e pesquisam a, as palavras da Bíblia a vida inteira, porque acreditam que a palavra escrita da Bíblia é a palavra de Deus. Da mesma forma, há aqueles que vivem neste mundo sem qualquer consideração pelas palavras da Bíblia. Não importa a época ou se alguém acredita em Jesus ou, ou não, as palavras da Bíblia contêm uma visão para todos nós. Todos nós precisamos pesquisar, estudar a palavra de Deus de forma literal, para depois, então, o Espírito Santo eh, ter substância para trazer a revelação espiritual para nós. Se nós não, não não plantarmos a palavra escrita nos nossos corações, o Espírito Santo não poderá, não terá condições de nos revelar, porque nós não vamos saber nada. Então, nós precisamos plantar a semente que é a palavra de Deus no nosso coração, para que o Espírito Santo dê o crescimento. O crescimento é a revelação espiritual, que vai traduzir em vida, vai trazer saúde para o teu corpo, alegria, paz, sabedoria para lidar com com situações que te fazem se perder neste mundo por conta dos instintos naturais, né? os teus cinco sentidos vão tentar sufocar, vão tentar uh, sufocar a tua fé, atrapalhar a tua, o teu foco, a tua caminhada, a tua comunhão com Deus. Mas quando você tem sabedoria, que é a revelação, de Cristo em ti, então tu tens condições de saber dar a volta por cima desses desses instintos animais e carnais dentro de nós aquela vontade de pecar de desagradar a Deus, de entristecer o Espírito Santo de desejar o mal para os outros a gente consegue então entender quando a gente faz mal para o outro, a gente também faz mal para nós, quando a gente ama e ajuda o outro, a gente também está a se amar e está a se ajudar, então é melhor amar o outro do que odiar o outro. A gente tem sabedoria agora. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 28 ou 29, diz assim. É uma nação sem juízo. Não tenha discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Não há pretérito espiritual do passado na Bíblia, meu irmão. A Bíblia é tão atual... É, tão atual, tão atual, que não há nada do passado ali. Tu lês a Bíblia, tu lês a história de Davi, de Sansão, não é o passado, Davi representa você hoje. É, Sansão representa você hoje. Não olhe para a história de Davi como se fosse só Davi. Olhe para a história de Davi e traga para dentro de si e veja onde que há aqui semelhança contigo é, na história de Davi. Há sempre ali uma semelhança espiritual. Então, Deus, a Bíblia, na Bíblia não há pretérito espiritual do passado. Não é nada disso. Por exemplo, a história de Israel não afeta a nossa salvação. A palavra e o significado espiritual da palavra não se referem a situações históricas específicas. Ainda assim, a palavra escrita da Bíblia transmite eventos passados. Devemos entender o significado interno e espiritual dessas palavras e a intenção espiritual de Deus para nós hoje na realidade da graça na realidade da igreja a palavra e o significado espiritual da Bíblia nos dá a vida eterna nos faz entendermos então a vida eterna e conseguimos desfrutar dela em nome de Jesus Cristo fundamental para a vida eterna para a vida eterna sorry é um espírito revivificado. Adão foi feito alma vivente. Nós nascemos e, e, e nascemos com as características de Adão como alma vivente, até o dia em que recebemos Cristo como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que Cristo, Jesus, é, é, é o Adão que é, é, o, é o último Adão, é o espírito vivificante. Nós agora somos espírito vivificados e também aonde estivermos. No meio dos nossos amigos, colegas, conhecidos, familiares, nós as nossas palavras são temperadas com sal. Elas trazem alegria, paz, transmitem vida. Então, nós somos espíritos vivificantes para aqueles que estão espiritualmente mortos. Nós já fomos é, revificados através de Cristo. Agora, o nosso papel também é sermos luz e sal para este mundo. É, trazermos clareza, sabedoria para os outros, e também trazermos direção sentido e propósito para a vida dos outros através da nossa atitude das nossas palavras dos nossos feitos eh, do nosso comportamento e de tudo tudo é o que a palavra do Senhor diz Jesus diz assim ele não ele Deus não Deus diz assim Deus não é Deus do, dos mortos Ele não é Deus de mortos mas de vivos está no livro de Mateus capítulo 22, no versículo 32, mortos aqui não é um morto literal, é um morto espiritual. Nós, sem Cristo, estamos mortos aos olhos de Deus. Quando recebemos Cristo, o Espírito de Deus, que é Cristo dentro de nós, aos olhos de Deus, nós estamos vivos. Agora sim, ressuscitamos. Quando diz que Deus não é Deus dos mortos, não está falando do morto literal, está falando do morto espiritual. Deus só se revela quem tem o Espírito de Cristo dentro dele, Deus traz revelação para ele, quem não tem o espírito de Cristo dentro dele, Deus, se revela, Deus se revela a ela através de quem já tem o espírito de Deus, então esta aí vai e fala de Deus a essa pessoa quando essa pessoa aceitar e receber Deus como Senhor e Salvador Jesus como Senhor e Salvador então sim, Deus passa a ser o Deus dele é o que Deus está aqui a dizer eu não sou Deus dos mortos, mas sou Deus dos vivos João capítulo 5, no versículo 40, diz, quando Jesus se refere a si mesmo, a mim, vocês não querem vir a mim para que tenham vida, ele se refere à palavra revelada espiritualmente. Não é a palavra literal, é a palavra revelada. Eu conheço a Bíblia, mas de forma literal. Isso não traz vida, meu irmão. Mas é bom, já é um bom passo para depois... Recebês então a revelação Mas o que traz a vida é a palavra revelada Não resistamos à palavra revelada Não resista Deixa Deus fluir, deixa Deus te revelar a palavra eh, discernida espiritual que é Cristo. Jesus Cristo é o Senhor e Ele mesmo é a palavra de Deus. Somos aconselhados a retornar à palavra escrita da, da Bíblia e descobrir o significado interno e espiritual que está oculto, que está escondida nas letras pretas das páginas brancas, da Bíblia. Esse é o nosso papel, meu irmão. Devemos gravar as palavras escritas da Bíblia em nossos corações, primeiro, como Davi disse no Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para, então, termos capacidade de discerni-las espiritualmente. Que Cristo é em nós. Deus, deixa eu baixar aqui o coisa do versículo. Deus nos aconselha a fazermos isso para termos vida, Cristo em nós, vida é Cristo dentro de nós maior é Cristo que está em nós do que aquele que está no mundo então quando tu tens a revelação que Cristo está dentro de ti, não está fora de ti, então agora sim começa a contar a vida, a vida começa agora a contar a partir dali o plano de Deus é revivificar revivificar os espíritos de todos aqueles que vivem através de seus instintos naturais e carnais, ou seja, que vivem através da alma o Adão era alma vivente. Todos aqueles que vivem através da alma, Deus quer, quer, quer ressuscitar o espírito deles, primeiro, para depois revelá-los, né? Cristo, que é o filho dele, dentro dele. maior é Cristo em mim, Cristo que está em mim, do que aquele que está no mundo. As mentiras de Satanás. O plano de Deus, então, é esse, revivificar o nosso espírito eh, para que possamos ter uma, um relacionamento e comunhão com ele como ter relacionamento, comunhão com ele, é ter comunhão com a palavra revelada espiritualmente através de Cristo em nós. João capítulo 5, versículo 40, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Este é o mistério que estava escondido, o mistério de Deus que estava escondido durante épocas e gerações. Ou seja, Deus Pai quer que sejamos encorajados e unidos por fortes laços de amor entre todos nós, e que tenhamos total confiança de que entendemos o misterioso plano dele, eh, dele, de Deus, que é Cristo dentro de cada um de nós. Ele mesmo Cristo, a palavra de Deus, dentro de cada um de nós. Deus quer que saibamos isso. Colossenses capítulo 2, no versículo 2, eh, diz assim a palavra do Senhor. Paulo diz assim, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento a fim de conhecerem plenamente o misterioso ou o mistério de Deus, a saber, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Cristo quem é? É a imagem de Deus. E a imagem de Deus é que é o amor. E como é que você manifesta o amor? Comportamento, palavras, atitude e o teu modus operandi. Vai revelar o amor de Deus e as pessoas vão ver Cristo em ti. Essa é a imagem de Deus, Cristo. Esse é o mistério que estava oculto. Se você guarda rancor, não consegue perdoar, só fala mal de todo mundo, só vê defeito nos outros e expõe o defeito dos outros toda hora. para Você que é o bom da fita, os outros são os maus da fita, meu irmão. Isso não revela a imagem de Deus, que é Cristo dentro de ti, que é o amor. Isto revela, na verdade, a imagem do outro, aquele lá do outro lado, Satanás. Então desperta, ou oh, tu que dormes espiritualmente. Desperta, que isso aí não revela Cristo, não revela o amor de Deus. O amor de Deus é o perdão, o amor, a paciência, o amor de Deus, eh, ou seja, a imagem de Deus é tudo isso aí. Eh, esta é a palavra que eu trouxe para todos vocês hoje, espero que lhe tenha abençoado e despertado alguma coisa algo dentro do teu coração até mais logo até mais amanhã até bom, Deus abençoe em todos